It's hard to breathe, but that's alright Hush <música> Minha, Certo é aqui que tá? É o fontanão Música tá bem que tá Lá. vamos lá, tem uma galinha aqui, agora eu vou aqui, não, eu tomo um tiro, eu tiro, eu um tiro, é, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora Bora Bora Bora Bora Mostra Bora Que o assinante premiar é segunda Bora Bora Bora Artilheiro Bora <ch Wimundo> Bora Bora Bora Mostra Bora Bora Bora Bora Boa. Bora dinheiro, bora. Boa. Bora, bora, bora, faremos, voltamos, céu, ei. Só que alegria! Parece que o Gu Gu como chama aquele cara lá com o microfone de ouro? Ah, não, não, não, ele tem um. É. É. É. é... Ah. Esqueci o. Pegue seu banquinho e saia de ladinho. Co voltamos, voltamos, voltamos. Voltamo. Aê, morremos. Ah, aqui voltamos pro, pro momento certo agora sim só vai tomamos um tiro de arma como nós podemos ver aqui nesse replay imediato nós vamos, vamos pegar uma pistola como problema né? vai resolver né procurando o cara Subindo, subindo Falhando miseravelmente O problema é eu Não você Tomei Tomei tiro Que bosta Aí, Bora Tomei tiro de novo Vamos lá Eu consigo eu consigo eu consigo eu consigo eu morri caso que eu não tinha ti uma arma eu não consigo trocar de arma né bora Travou... muito isso esse... vamos trava a faquinha ó ó eu teleporto praticamente Estamos no meio do vídeo, galera. Não tem que estar tá gravando. Não ae, tá gravando. Ai, eu gritei no. O de você, desculpa, galerinha. É caso que eu tô concentrado aqui. Eu sem querer abrir uma página. Não, consegui apagar. Ai, eu apaguei. Aê, eu consegui apagar. Eu não de não, né? Como se tiver, a partida tá ruim. Com a minha... Com a minha... Vocês estão aqui pela minha personalidade. E com a gameplay. Isso é... Eu sou um policial. Um contra-terrorista. Eu queria fazer isso. Normalmente isso é esse roda liso, mas só que... Que a minha internet tá Bora lá, né? É aqui o microfone? É aqui? É aqui o microfone? O microfone é aqui? É aqui? Não, não é É aqui, né? É! É! Aqui! Aqui! Eu não sei onde é o microfone, galera, do celular. Olha só que legal. Que legal. Go! Nossa, morri de novo. Eu tô com uma arma poderosa. O cara tá praticamente parado e eu não acertei ele. Eu sou, eu sou muito bom. Eu sou a máquina MORTÍFERA A máquina MORTÍFERA Tu vou morrer de novo, eu morri de novo. Eu não hit, não, eu não hit, não Deixa eu ver quanto tempo ele está. tá na metade galera Já perdi um botão aqui que eu não devia apertar Pois é Eu Sou Bom, nesse jogo mais ou menos. Eu sou. Podia também, pá. Não CS, foi Call of Duty. É. Tá, bora lá. Eu peguei a arma e tô indo contra o inimigo. Achei o inimigo, matei o inimigo. Matei o um inimigo, acabei de matar um. O cara na minha frente. E eu não vou matar ele. Olha só que legal. Eu tô muito bom. Morri! oi oh, yeah! Meu Deus! Que ela alea... toque A... Do... do PC, Na, na partida tô... tô gravando depois, entendeu? Não podia falar isso? Não era pra falar isso? Bora lá. Troquei de arma Trocar Vou trocar com você De arma Vou trocar Acabou Boa partida Muito esse vídeo E falou pra você